Muito boa tarde, bem-vindos a todos aí de volta né, para a nossa Tech Room da CEO Conference Brasil 2023. É, obrigado pela audiência, todos os presentes e, e, e os que nos acompanham é, online. Meu nome é Thiago Duarte, né, eu sou sócio do BTG é, e analista para o setor de agronegócio e eu vou moderar o próximo painel que que é o Nova Fronteira Agrícola na Tecnologia. tá? Hoje, conosco aqui, né, para essa conversa, esse bate-papo, nós temos o Flávio Zacles, que é sócio-fundador da Barney Investimentos, o Renato Ramalho, cofundador e CEO da KPTL, e o Francisco Jardim, cofundador e sócio-diretor da SP Venture. Obrigado aí a todos pela presença, prazer estar aqui com vocês e, e espero que, que possamos elucidar é, alguns tópicos aí do agronegócio que é, tão, que é tão pujante, tão interessante. É, eu vou começar pedindo, por favor, que vocês, além da breve apresentação que eu já fiz, que vocês se apresentem e, e principalmente no, no, no contexto do negócio, né, que vocês tocam e representam, pra, até para que todos saibam e, e conheçam as iniciativas aí de, de, dos três. Por favor. Primeiro, obrigado, Thiago, é, por estar orquestrando o painel. Obrigado, BTG, parabéns pelo evento. Espetacular, é, não tem o que falar e é um prazer estar aqui com, com os companheiros e pessoas que a gente está acostumado a, a lidar no dia a dia e dividir oportunidade de negócio eu sou eu sou Flávio sou fundador da Barna Investimentos é, a gente é um gestor dedicado a fazer investimentos e inovação em empresas que estejam enderecendo enderecendo a, o uso mais eficiente dos recursos naturais né, numa tese de green tech a gente investe em cinco verticais é, uma das verticais é o agronegócio e uso da terra né que é, acho que é um pouco a pauta da conversa aqui hoje, e acho que é um momento especial para poder estar aqui, para falar sobre isso, é, ontem pegando um pouco o gancho do que o Esteves comentou, né a, acho que o Brasil está num momento especial, né privilegiado, do ponto de vista geopolítico, o Brasil é uma nação neutra, então não está envolvido em nenhum dos lados na guerra de Ucrânia e Rússia, não está envolvido diretamente nessa nova guerra, que não sei se é uma guerra, mas o que vem entre China e Estados Unidos, os balões voando em todos os lugares. Por outro lado, são os grandes parceiros comerciais do Brasil. Então, China, Estados Unidos, União Europeia, são os grandes parceiros comerciais do Brasil. E aí, eu acho, só para concluir um pouco a, a, a abertura aqui, o posicionamento do Brasil, é, por ser neutro do ponto de vista geopolítico, e por ser o grande produtor e exportador de alimentos do mundo, nos coloca numa posição muito privilegiada, né? porque grande parte do risco e do medo que se aponta com essas guerras e, e, e tudo que vem aí por diante, tem a ver com com, com suprimento, tem a ver com produção de alimento, né? o medo da insegurança de não ter alimento. E quem pode se beneficiar muito e deve se beneficiar muito disso é o Brasil e a agricultura do Brasil, né? que tem muito espaço para crescer, que tem muito para oferecer para o resto do mundo, não só de produção de commodities de grãos e de produtos em si, mais tecnologia, conhecimento, método de plantio e tudo mais. Então, acho que a gente está num momento em que o Brasil pode se beneficiar muito do, do, do atual cenário, usando a vantagem competitiva que tem né, e, e propagando isso para o resto do mundo para que a gente seja um, um grande propulsor de outras coisas além de commodities. Então, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Obrigado. Você é, reforçar o que o Zaclis falou, acho que... Os nossos maiores parceiros comerciais são cada vez mais as 7,5, 8 bilhões de pessoas. Né? Acho que a gente tem uma responsabilidade enorme em, em alimentar essa população uh, que vem aí do planeta. Eu acho que a representatividade do setor, e não menos a fronteira tecnológica que a gente vai bater esse papo aqui, já se justifica pelo, pelo pela nossa mesa. Né? Eu acho que é, é, Chico, Isaac, a gente está junto nessa jornada aí... É há mais de década, e só a gente ter essa oportunidade de falar um pouco do que está acontecendo do ponto de vista de inovação e tecnologia no agro, já mostra que de fato tem uma, uma, uma atenção que tem que ser dada cada vez mais para essa fronteira tecnológica, que vai permitir a gente produzir cada vez mais de forma eficiente, de forma verde, em cima de um capital humano que a gente tem muito disponível aqui no Brasil. Mas só voltando um pouquinho, só aproveitei aqui a esteira dos do Acres. Uh, eu sou CEO e, e, e sócio fundador da, da Capital. Uh, somos uma casa com, que dá muita atenção para a agenda de inovação. A gente vai da biotecnologia ao hardware, passando por o IoT. Uh, a gente sempre olha, por ser uma casa muito brasileira, a gente olha setores em que o Brasil é protagonista. Uh, então o agro está presente, saúde, agenda climática. Uh, e é isso, vamos lá passar a bola para o Chico para se divertir aqui. Bem, boa tarde. Obrigado, Thiago. Obrigado, BTG. Colegas painelistas aqui que já co-investimos há muito tempo. Meu nome é Chico, sou fundador da SP Ventures. Nós somos uma gestora de venture capital 100% focada no agronegócio na América Latina. Então, a gente investe na Argentina, predominantemente no Brasil e no México. E o motivo que a gente escolheu ser focado na cadeia do agro, como meus colegas falaram, a gente percebeu que o que o Brasil faz de melhor em termos de competitividade é no agro. É onde a gente lidera na maior parte das grandes commodities, seja top 3, conquistamos vários mercados externos. E a agricultura brasileira, comparando com as outras grandes agriculturas, ela é muito diferente. Porque ela é o único grande caso de sucesso de uma agricultura tropical. Temos várias safras por ano, temos tecnologias de manejo muito diferentes. Então a gente teve que criar muita inovação e muita indústria em muitos mercados locais de tecnologia de insumo e cada vez mais de serviços financeiros também. Então, baseado nisso, a gente tomou a decisão de focar nessa cadeia e a gente tem apostado nas empresas que estão ajudando nessa transformação. Como a Turma mencionou, eu acho que os grandes desafios da humanidade hoje são segurança alimentar e clima. E o agro faz parte da solução, faz parte do problema. A gente precisa transicionar essa agricultura para uma agricultura de baixo carbono ao mesmo tempo que a gente aumenta brutalmente o volume produzido e a resiliência climática dessa agricultura. E só vamos fazer isso via tecnologia. Perfeito, muito bom. Obrigado pelas pelas respectivas introduções. É, é óbvio que que vocês são são grandes estudiosos do agro, né? É, para cumprir para as suas companhias e para os seus clientes, né? O, o, o dever de, de entender boas oportunidades de investimento e boas boas alocações de recurso, né? É, mais uma ponte que eu que eu que eu entendo eu gosto de dizer que eu sou historicamente um analista frustrado né porque o, o agro é tão representativo já é tão representativo para o país de vista de participação na economia na capacidade de geração de riqueza com as inúmeras vantagens competitivas algumas já foram citadas aqui mas essa ponte né entre o agro e o mercado, né, e a capacidade do produtor rural de se capitalizar e buscar ferramentas no mercado financeiro, nas suas diversas formas de financiamento, com equity, com dívida, com, com veículos específicos, parece que esse ainda é um mercado muito nascente. Né? A gente viu nos últimos anos um pouco mais de sofisticação quando a gente pensa em instrumentos de dívida, eu diria principalmente. É, mas me parece ainda, ainda muito incipiente. Né? Então, é, se vocês puderem acho que talvez cada um de vocês né, discorrer um pouco sobre é, como vocês entendem que esse processo de aproximação do mercado de capitais com, né, e com as soluções que até vocês já trazem com, com o mercado agro, com o produtor rural e as diversos elos da cadeia, ele, ele pode acontecer de forma melhor. Né, Para que é, esse financiamento flua, né, e esse, essa alocação de recursos flua até de forma mais competente do que eu, eu creio não tem sido até pouco tempo atrás, você quer começar fique à vontade é, acho que é um, é um ótimo tema, talvez você tenha números até melhor do que eu para isso, né a última vez que eu olhei o, o agro representava mais ou menos 30% do nosso PIB mas no mercado de capitais de bolsa se você tirar a agroindústria não tem 3% é isso no mercado aí. de capitais e para dívida menos de 10% também se tirar a agroindústria fica realmente muito pequeno então a gente tem um descasamento muito grande né do, do, do potencial do agro brasileiro com o financiamento disponível para fazer isso. Quando a gente fala de agro, a gente fala de bens básicos, né? a gente está falando do, talvez do bem mais necessário do ser humano, comer e se alimentar. A gente não consegue frear o, o, o crescimento populacional, que a gente sabe que chegará perto de 10 bilhões de pessoas até 2050, e a gente também já sabe que não dá para reinventar a roda do ponto de vista de agro, né? para produzir alimentos. Ou você aumenta a eficiência, ou você aumenta a área. Né? Ou você faz os dois. né? No caso do Brasil, né, que eu acho que é importante trazer aqui um pouco de cor, é, acho que a gente está, de novo, numa situação tão privilegiada, porque o Brasil ele tem as duas coisas a oferecer. O aumento de eficiência e o aumento de área. Inclusive a ponto de não ter que usar a área. Né, para usar números grandes. Então o Brasil tem mais ou menos 850 milhões de hectares, dos quais 30% estão sendo utilizados para agropecuária. 8% para a agricultura, mais ou menos 21%, 22% para a pecuária. Desses 22%, metade é terra degradada. Ou seja, a gente tem mais terra degradada do que terra produzindo agricultura. Então, em tese, a gente tem muita área para expandir. Né? Mas a agricultura do futuro não vem da expansão de área. Né? Ela vem do aumento de eficiência. Ah, mas o Brasil não é eficiente. O Brasil é muito eficiente. O Brasil é entre os países mais eficientes na grande maioria das culturas e commodities. Se pegar o ano que eu nasci, que foi em 1978, e ver quanto produ produzia um produtor médio de soja no Brasil, ele produzia, produzia 20 sacas por hectare. Isso faz 40 e poucos anos atrás. Hoje ele produz 60. Em 1978 não tinha iPhone, não tinha internet, não tinha satélite, não tinha nada monitorando. O que, que impede a agricultura de, com todas as tecnologias que a gente tem hoje à disposição, Passar para 80 sacas por hectare, 90 sacas por hectare, e assim por diante. E isso inclui absolutamente tudo. Né? Então, a gente vai falar aqui bastante disso, que não dá para dissociar o crescimento da agricultura do aumento de eficiência e também não dá para dissociar da sustentabilidade. São coisas que andam em conjunto. Né? E aí o Brasil também é privilegiado. Né? Porque, infelizmente, a gente muitas vezes está na defensiva, mas o Brasil deveria ter uma narrativa de ser o líder disso eu falei que tem 30% da área do Brasil que está dedicada à agropecuária. Os outros, aí tem 3%, 4% que é a cidade, os outros dois terços é área preservada, é floresta nativa. E o produtor brasileiro, por incrível que pareça, e por, não sei por que a gente tem a fama que tem, se você pegar a média do produtor brasileiro, na média, ele só usa 51% da área dele para produzir. Os outros 49% espalhados em todos os biomas são áreas de preservação. E se você somar todas as áreas de preservação só nas fazendas, isso é 26% do país, que é equivalente a ser maior do que 185%, 185% dos 195 países do mundo. Ou seja, só a área preservada dentro das fazendas já é uma área maior do que 185% dos 195 países do mundo. Ou seja, para concluir aqui, a agricultura tem que vir de expansão de área, de aumento de output e de produtividade preferencialmente não de expansão de área, né, para a gente evitar qualquer tipo de, de, de desmatamento. O Brasil está com a faca e o queijo na mão para deploy as tecnologias para aumentar a eficiência e ele também tem área disponível para produzir cada vez mais eficiente em terra que hoje pode ser recuperada para reflorestamento e para agricultura. Então, acho que tem um, um caminho importante para a agricultura e para ligar com o que você falou, Thiago, Nada disso acontece sem financiamento. Né? Nada vai acontecer. A expansão de tecnologia, a expansão de área, expansão de produção, a expansão de pesquisa, de investimento em infraestrutura, tudo demanda financiamento. E é aí que eu vejo as grandes oportunidades para se investir. É, o motivo até da minha pergunta é porque o agro ele é capital intensivo por natureza. Né? Você precisa de tudo antes de plantar e você só recolhe o, o fluxo de caixa depois que você colher e aí depende ainda da mãe natureza, do tempinho lá para a planta né, chover e a planta crescer. Né? Então, por isso que é, parece que só parece ser apenas ou quase apenas uma questão de disponibilidade de capital né? para que a mágica aconteça. Né? Mas, por favor. É, não, só quero continuar aqui o, o, um pouco do filme que o Zax contou é, e, e voltando um pouco do seu ponto. A gente aqui acho que é estudioso, mas, de fato, quem faz tudo isso acontecer é um, é um cara chamado empreendedor. Né? E que isso também tem uma dinâmica que tem mudado radicalmente, não só para o agro, mas acho que principalmente para o agro nas últimas décadas. Então, esse é o cara que está lá na ponta, dentro, fora da porteira, independente se está no, no, no suco ou em grãos, ou na logística, enfim. É ele que está entendendo o que está acontecendo do ponto de vista de ineficiência e como que a inovação pode resolver isso. Então, só para, para a, gente, a gente vive da qualidade do nosso empreendedor. Né? É, e voltando aqui um pouco no ponto do, do filme dos Aquiles, né acho que a gente está comendo o queijo. Né? A gente quer comer um queijo cada vez maior, cada vez mais bem feito, mas é um, uma, não só vindo pelo, pelo empreendedorismo, mas a gente, nossos primeiros fundos, em 2007, você falou do amadurecimento da oferta de tecnologia que a gente tem hoje disponível. Basicamente o agro fazia biotecnologia, você não tinha zero de conectividade, você não tinha cloud, você não tinha smartphone, você não tinha software, você não tinha equipamentos... Uh, uh, uh, embarcados em máquina, e isso mudou radicalmente. Né? O que a gente brinca lá dentro de, de Capital é assim, o vô não consegue mais falar com o neto sobre, a mesmo, sobre o mesmo trator que ele usava. Né? Hoje virou quase que um videogame na mão de uma terceira geração. Então, o, o filme cada vez é melhor, suportado por cada vez um empreendedor de mais qualidade, porque também o empreendedorismo passou a ser uma opção, uma opção de vida uh, cada vez mais consistente uh, uh, no geral. É, é, então assim, os nossos primeiros fundos que olhavam agro olhavam de uma forma muito de embrapa, vamos dizer assim né? muito vindo pela biotecnologia e mais recentemente você tem um leque muito maior de oportunidades e eu acho que o agro tem uma outra coisa que é o tamanho do agro né? a gente fala que é o alimento, sem dúvida nenhuma mas é o combustível, é a logística que eventualmente você faz sim depois é, então é, é tudo muito grande as oportunidades são muito grandes então acho que ninguém aqui está só olhando uma cultura ou só o dentro da porteira, ou só uma cadeia de proteína, ou só... é, é, é muita oferta, é muita disponibilidade para um país do tamanho da geografia do Brasil, assim, é muito bacana. E Tiagão, só complementando, é, acho que das três teses mais importantes que a gente tem na SP Ventures, as fintechs do agro são top 3. É, o Brasil está hoje construindo uma indústria de serviços financeiros, intensiva em tecnologia para o agro, como em nenhum outro lugar do mundo. A gente está vendo diversos modelos de negócio, chegando via revenda, originando o produtor digitalmente. e eu acho que tem dois gatilhos que nos últimos três, quatro anos explodiu isso. Primeiro, uma transformação digital no agro que barateou o processo de originação, análise de score de crédito, concessão, e que está permitindo fazer esse processo digitalmente mais eficiente. E o segundo, uma série de inovações regulatórias. Desde CPR digital, a lei do FIAGRO, várias outras coisas que estão viabilizando essa aproximação do mercado de capitais direto com o produtor, que vai trazer resiliência no acesso a crédito, mesmo com mais choques de cadeia. Um belíssimo link com o tema, da, tema do painel, né? que é a tecnologia pros, propiciando o financiamento né? do agro e tudo isso acontecendo no mercado privado, que eu acho que é, que é, que é fascinante. Né? O, o, na, na, na fala introdutória, acho que do Flávio, é, falou que a gente, a gente é mal, você quase que disse que a gente se vende muito mal, né? que a gente carrega uns pianos, né? carrega uns pesos de... Com relação à questão na relação agro com o meio ambiente que que não se verificam você citou alguns números é, que já de cara né para muita gente parece surpresa né é, e, e, e aí um outro um outro um outro axioma que aí eu queria ouvi-lo se vocês consideram que é verdadeiro ou não é, que o, o Agro carrega é que o Brasil faz muito bem o Agro da porteira para dentro né e faz muito mal da porteira para fora né? É, a gente é muito eficiente dentro da fazenda e a gente é pouco eficiente fora da fazenda. Cita-se muito questões da logística, mas, mas outra coisa também, de, talvez regulatório, talvez é, fiscal, enfim. Aí eu queria ouvi-los. Né? Aonde, aonde vocês entendem que estão né, as nossas maiores, e obviamente que é um contexto super amplo, mas estão as maiores ineficiências do nosso agro? Né, do ponto de vista produtivo. Né? E acho que isso, de certa forma, deve casar com as oportunidades que hoje vocês têm investidas em, em, é, em, em diferentes partes. Né? Mas não sei se dá para dizer um, mas pelo menos alguns é, é, que vocês entendem que estão as maiores ineficiências hoje. Começa. Bem, a, a gente costuma achar, antes de aprofundar no tema, que às vezes o produtor americano é mais sofisticado que o brasileiro, porque o cara fala inglês, está né, lá em sem luz e tal. Mas quando a gente vê o que é a operação agrícola tropical brasileira, o que gente como a família Logman, a SLC e outros grandes produtores conseguem fazer no cerrado brasileiro em termos de produtividade por hectare, múltiplas vezes por ano, você percebe que não. Operacionalmente, tecnologicamente, o nosso produtor está bem na frente. Então, da porteira para dentro, eu acho que é no-brainer. Sempre que eu converso com um produtor americano que está acostumado a vir para cá, interagir, ver a ameaça brasileira no mercado externo, né? Ele sempre fala na hora que o Brasil arrumar o passo no investimento para infraestrutura parar de ter uma, uma logística de grãos da 163 em, em rodovia, a gente conseguir ter um processo mais eficiente na logística, que pronto, a nossa produtividade de cabo a rabo vai ficar muito superior ao que ele já faz, sendo que a gente já é globalmente competitivo. Né? Então, se eu fosse botar o dedo em um lugar, eu diria na infraestrutura. Os outros lugares, tecnologia dentro da porteira, acesso a crédito, isso tudo está sendo resolvido muito rápido. E eu tenho convicção que hoje o que o Brasil tem de mais atraente é a agricultura, seja trazer inovação produtor ou seja, investido em infraestrutura. Acho, acho que o Chico acertou muito aí na parte da, da porteira para dentro. Realmente, o produtor brasileiro ele é muito além, ele está muito acima da curva, né? Da média. E, e acho que mais importante do que isso é que o, o produtor brasileiro, ele é empreendedor. Então, ele, ele ou ela estão dispostos a tomar o risco de provar coisas que vão gerar mais produtividade, né? E a gente também tem a Embrapa por trás, que é uma entidade que, ao longo dos anos, veio apoiando a inovação e, e é, é diretamente responsável por esse aumento de produtividade. Mas indo à tua pergunta, Thiago, eu acho que tem ineficiência no agro, talvez da porteira para dentro menos, eu acho que tem ineficiência no agro em quase tudo. Né? Porque o agro ele não é só plantar, é transportar, é armazenar, é financiar, né? é, é, é, depois é treidar, é saber fazer head. É, é depois processar alimento então é, o Brasil acho que é o único país que transporta grãos 2 mil quilômetros num caminhão até o porto né é, agora como que resolve isso né porque são bolsos muito diferentes se chegar para mim para o Chico para o Renato vocês vão investir em, em ferrovia não né a gente adoraria mas não é o tipo de cheque não é o tipo de retorno nem o tipo de prazo nem estrutura de investimento que que a gente consegue fazer mas Definitivamente é para bancos e para e financiadores de Project Finance. O que, o que permeia tudo isso, né, é, no meu entender, porque o, o, o investimento de, de infraestrutura ele é bem óbvio. Né, ele, é, ele, é, ele tem a ver com comprar material, é, desenvolver, fazer projeto financiar. Mas o que permite que as coisas transitem de forma mais eficiente, funcionem de, de forma mais eficiente, são os dados. Né? Então, quanto mais dado a gente tiver e com mais informação a gente tiver vindo do campo, vindo do caminhão, vindo do armazém, mais eficiente a gente vai ser, menor será o desperdício, né? e menor vai ser o impacto que a gente vai ter no clima. Então, depois possivelmente a gente vai falar aqui um pouco das áreas que a gente vê como potencial de investimento. Eu acho que existe uma grande manha aí, para a gente ter é, cada vez mais eficiência, que não passa pela infraestrutura, que é acesso a dados confiáveis, né, e recorrentes, porque com isso a gente consegue ter financiamento melhor, a gente consegue ter rastreamento melhor e transparência melhor, né, agricultura de precisão melhor, seguro agrícola melhor, e tudo isso gera eficiência. Então, é, é, tirando essa parte de, de infra, o dado passa a ser um, um ponto muito, muito relevante para o aumento da eficiência futura no, na, no agronegócio brasileiro. É, só, só reforçar, você falou uh, dado, por exemplo, vira seguro. Né? A gente tem uma penetração baixíssima de seguro em agro, né? o seguro de fato ali da produção, porque a gente tem uma ausência, ou uma dificuldade enorme de ter informações climáticas no Brasil. Né? Você fazer previsibilidade de precificação para uma pólice de seguro é, é, um, é um problema no Brasil. Isso poderia, por exemplo, facilitar crédito, ou pelo menos baratear crédito. Então concordo, dentro da porteira acho que a gente faz, uma ou outra cadeia ainda tem uma ineficiência, que para a gente aqui é a oportunidade, porque a inovação é justamente para resolver esse buraco. No fora da porteira, a gente tem uma dinâmica um pouco particular em relação a outros lugares do mundo, principalmente do ponto de vista de crédito, o crédito é muito carimbado, é o trator financiado, é o, é o insumo financiado, a gente tem pouco recurso livre, mas, de novo, é uma oportunidade para o mercado de capitais acessar esse produtor de uma forma diferente, mas acho que o seguro acho que é um bom exemplo do, de uma oportunidade gigante que a gente tem dentro do agronegócio. Dentro do gancho do, do seguro, o Renatão pegou um ponto interessante. Quando a gente olha para o subsídio público em vários lugares do mundo, ele está no seguro, não no crédito, que nem aqui no Brasil a gente faz. Né? Por quê? A iniciativa privada, né, os traditional lenders, sempre vão ter muita dificuldade em correr o risco climático. É um risco difícil de prever e vai ficar cada vez maior. Quando você consegue tirar o risco, climático via um seguro agrícola subsidiado, protegido pelo governo, você muitas vezes consegue destravar uma explosão do setor privado, financiando a cadeia, eliminando alguns dos riscos que estão ali gerando market failures. Né? Então, essa é uma iniciativa que a gente tem visto, talvez, o setor público poder potencializar o crédito privado agrícola. Não, e Só, só para concluir, porque eu acho essa questão do seguro fundamental, e ela reflete né, a falta de eficiência no, no sistema. O Brasil tem menos de 15% da área segurada. Se você for para qualquer país minimamente desenvolvido, é 90%, 100%. É uma questão de segurança alimentar. Mas Deus é brasileiro, né? e, a gente, e a gente ainda não conseguiu encontrar a forma de segurar o nosso maior tesouro, né? que é produzir alimentos. E isso tem que mudar. Né? E é o que o, é o que o Renato e o Chico já falaram. Não tem dado. Então, se você está num município em que você produz 40 sacas por hectare, que é, que é baixo, e você tem um vizinho que produz 60 sacas por hectare, vocês vão ter a mesma precificação de apólice porque não tem um dado granular de cada produtor que consiga falar esse cara produz melhor que aquele, e aqui está comprovado, então ele deveria pagar um seguro menor. Então, é, essa, essa questão do seguro que o Chico levantou é fundamental, porque ela dá todo um, um arcabouço de segurança para que um monte de coisa funcione em cima disso. É legal que o, o subsídio ele já existe, o recurso ele já existe, o que você está sugerindo é que ele... Ele, em vez de ser direcionado ao crédito, é ser direcionado ao seguro. E deixa o crédito, naquilo que você disse na resposta anterior, né, Chico? deixa o crédito fluir com o uso da tecnologia via mercado privado. É, um dos temas que a gente ouviu ontem, que a gente ouvia muito né, no, no segmento, é que o governo tem que fazer um crowding in. Ele tem que conseguir atrair mais capital privado para o setor. E quando você consegue eliminar o risco climático no agro, você faz um crowding in do setor privado. Muito bom, bem legal. Então, infra acesso a dados e, e eliminação, né, talvez o uso do regulador barra governo para auxiliar na eliminação do risco que talvez até afugente muitas vezes do capital privado, muito legal. É, a gente vê uma, até um pouco dos dados que o Flávio citou na sua primeira intervenção, a né, do, do área efetivamente plantada no país é pequena, considerando a área total, né, é, pelo menos muito menor do que eu tenho certeza a maioria das pessoas acredita, é, mas a gente ainda tem uma área muito grande de pastagem, você citou metade delas degradadas, né? E, e eu acho que finalmente essa discussão está se tornando meio mainstream, né? A nossa oportunidade de expansão de área ele é plena e não precisa derrubar nenhuma árvore para você expandir a área, né? Porque está lá área aberta, degradada, pouco produtiva para isso, né? É, queria se puderem de novo, convido sempre os três porque eu acho que essa essa, essa troca de ideia ela funciona bem, mas obviamente vocês concordam com isso, e aí, se vocês entendem que velocidade vocês entendem que isso possa acontecer, que culturas podem né, funcionar melhor nesse, nesse primeiro momento, vão ser os grãos, vai ser a soja, vai ser o milho, enfim. Então, essa, essa, essa discussão ela é acalorada, porque tem gente que vai dizer: olha, a área degradada não é para plantar monocultura, né? A área degradada é para fazer ou, ou plantio regenerativo ou para reflorestar né e eu não tenho resposta para isso é eu, eu acho que tudo tudo que se faz é para o ser humano né então primeiro precisamos conseguir alimentar a população mundial se a gente conseguir fazer isso sem ter que expandir a área ótimo né é, se a gente conseguir fazer isso usando uma parte da área que, que pode ser usada para plantar algum alimento que seja que esteja em falta ou que esteja com estoque baixo ótimo é, o que eu acho que tem uma discussão constante, que acho que ainda tem que ser amadurecida, é: você vai plantar comida ou você vai plantar carbono? Porque existe uma nova, é, um novo produto, que é carbono, né? e que é demandado, e que, é, para mim, é uma zona muito cinzenta ainda. Né? Mas o Brasil, é, com esses 80, 90 milhões de hectares que tem de área degrada, sobra área para produzir alimento e sobra área para produzir carbono. Né? Então, quando, eu acho que a gente tem que considerar uma nova cultura para o Brasil olhando para frente, que é a cultura do carbono. Né? Você planta soja, você colhe soja. Você planta milho, colhe milho. Você planta uma árvore, você colhe carbono. Né? E isso pode ser uma forma muito interessante de você conseguir, de fato, juntar o que se fala muito de agricultura, agricultura regenerativa, né? de poder misturar diversas culturas. Eu estou trazendo isso porque eu acho importante, que essa discussão ela, ela, ela surgirá, né? acho que é, é, todo mundo fala de regenerativo, mas a partir do momento que você de fato tem uma cultura adicional é, é, plantando árvore, talvez a conta comece a fechar. Né? O produtor fala, poxa, eu vou usar desses mil hectares, eu vou plantar aqui 300 de soja, tanto de milho, e o resto eu vou plantar em árvore, porque eu vou receber anualmente um crédito cada vez maior de carbono por aquilo que eu estou de fato produzindo. Né? Então eu, eu, eu, eu, eu, eu acho que a gente, a gente tem muito espaço no Brasil para expandir, para ambos os lados. Né? Acho que a gente consegue dar segurança alimentar e a gente também consegue dar segurança de preservação e de, e de manejo de carbono através dessas áreas que a gente tem para reflorestar. Rapidinho, passando para o Chico aqui, acho que os, o preço vai dar a, a real importância das coisas. Né? Acho que essa zona cinzenta é, pode ter um certo modismo que algumas vezes que bate na gente e fala, Não, mas pega aí, você vai, vai comer carbono, você vai estar tá vivo antes de comprar o carbono. Né? Então acho que cada coisa no tempo vai se acomodar na sua faixa de preço, na sua área. É, e, e de fato acho que precisa ficar menos cinza né? Sob, é, é, é, sobre, é, sobre essa, essa questão de, de, de uma agricultura ou ah. você ser remunerado por serviços ambientais, essa questão toda. Mas de novo, acho que é uma, uma outra mega oportunidade de, que pode ser vinda mais da agenda climática, que está super relacionado com o agro. É, mas de novo, para gente aqui, é, um, é uma zona cinzenta que para gente é uma super oportunidade do ponto de vista de quem olha investimentos em inovação. É, e o que a gente tem percebido é que tem uma convergência muito direta entre a tese de Agtech e a tese de Climatech. Né? Quando a gente fala em Agtech, é aumentar a produtividade no agro, que é aumentar a produção de alimentos pelo mesmo hectare com menos insumos. Né? Na hora que você faz isso, você automaticamente está reduzindo a pressão pela expansão da fronteira agrícola, ou seja, menos desmatamento, seja cerrado, seja confoada, que você for expandir, com menos água, menos insumo químico, menos maquinário, menos diesel, ou seja, é, é muito direto os KPIs operacionais que a gente monitora as nossas investidas com os KPIs de clima que os nossos investidores de impacto também estão querendo monitorar. E aí no segundo momento, quando a gente sai de mitigação e vai para adaptação, onde a gente vai continuar tendo que alimentar uma população crescente, consumindo mais proteína per capita com os mesmos hectares que a gente faz hoje, essa produtividade se aumenta e se encaixa perfeitamente com a tese de climate adaptation. Né? Então, tanto em mitigação quanto em adaptação, a convergência de agtech com o clima é muito direta. É. É. Só para reforçar aqui, Chico, o produtor faz conta. né? Ele sabe fazer exatamente a conta, o que, que se vale desmatar, ou se vale plantar, ou plantar o quê, cultura perene ou não. Né? Fica uma sensação também que o produtor sai cortando árvore, pô no boi, como se ele não fizesse uma, uma simples conta. O bom produtor rural, que é a maior parte dos casos, no Brasil ele faz e faz uma conta muito bem feita. E é o que você disse antes, né, Natu? É, é o, o preço talvez é o que vai ditar né, o, o mecanismo de incentivo. Né? Nós vamos para limpar o ar ou para produzir mais comida. Né? É. Ou a ordem disso, né? Ou a ordem disso. E, e, e para o Brasil isso é mais válido, né? Porque a gente é um país, nesse sentido de emissão de carbono, a gente também é muito diferente dos outros. Né? Na maioria dos, a maioria dos países a grande emissão vem da, da própria matriz energética, de gerar energia. E, e aqui não. Não. Aqui, três quartos das emissões do carbono vêm do uso da terra e da agricultura. Então, não tem como dissociar a produção de alimentos, expansão de área agrícola, eficiência de agricultura, produção de alimentos, da parte climática, o que é uma vantagem para a gente. Né? Porque, o etanol está aí, né? Exatamente. Não, não tem como falar de produção de alimentos no futuro sem, sem falar da parte climática. Então, o Brasil ele já está 100%, por falta de opção, se, se for o caso... É, atrelado a isso, três quartos da emissão de carbono do Brasil vem de agricultura e uso da terra. Então, até nisso a gente tem uma certa vantagem. A hora que a gente resolve é, é, questões de agricultura e de eficiência de agricultura, tam também trabalhando no clima. Né? É, eu acho que a, essa discussão do, do, do carbono versus a comida né? e, e, e, a, e a priorização, né? quando essas escolhas têm que ser feitas e eventualmente elas têm que ser feitas, eu acho que é o... É o debate da, dessa geração, né, da nossa geração, é, certamente. Mas essa questão do carbono, eu é, queria ouvi-los no seguinte aspecto, ela está madura o suficiente, né, pra, eu sou analista de empresas, né, é, o mundo aprendeu a padronizar demonstrativo financeiro, para que eu olhe o resultado, receita, lucro líquido, o resultado operacional de qualquer empresa aqui no Brasil, compare com uma outra na China, com uma outra, onde quer que seja, e as coisas se conversam. Né? Essa contabilidade, quando a gente fala do carbono, né, e na agricultura, eu até chutaria dizer menos ainda, ela não está pronta. Né? É, como, que, como que vocês entendem que ela, é, que, que ela evolui? Né? Na, na agricultura em particular, obviamente, e como isso isso já se transformou, no caso particular de cada um de vocês, é, em oportunidade. É, porque a gente vê um monte de iniciativa, mas cada um meio que do seu jeito, né? cada um falando uma língua, quando a gente fala de carbono é, e contabilização dele na agricultura. Não sei se oh, só começar, eu acho que não está pronto. É, então a gente tem a oportunidade de construir junto, acho que isso é bom regulado, voluntário, enfim, tem tudo para ser escrito aqui no Brasil, principalmente. Mas acho que a, a, essa parte de carbono tem uma beleza, principalmente para a nossa geração, que a demanda está vindo da pessoa física, né? que está pressionando a indústria, os setores, etc. Isso é uma força muito potente, né? não é a indústria A ou B ou a empresa A ou B que quer fazer o bem para o planeta, assim, isso está vindo da demanda das pessoas, e não só no Brasil, no mundo inteiro, então isso é uma coisa muito forte. É... e eu tenho certeza que isso vai ser patronizado, né? Eu acho que com com tamanha força, hoje quem olha um rótulo do que para ver o que está comendo, né? A gente falou aqui de rastreabilidade, informação que vem de dentro da porteira, etc. É difícil o, o, você vai consumir alguma coisa no supermercado que venha de uma de uma origem animal, etc, que você não vai ver o rótulo, né? Ou seja, eventualmente até saber o bem-estar animal, né? De onde veio aquele leite, de onde veio aquela carne, né? É, é... E essa força é muito potente. Isso começa a padronizar o tipo de informação que a gente vai entregar na ponta. Então não só eu saber do bem estar mal mas qual é a pegada de carbono daquele produto. É a, é a grande discussão também que começa agora é da parte de carro elétrico. Né? Faz sentido no Brasil você ter um carro elétrico puro ou faz sentido você ter um carro híbrido a etanol? Até hoje, nos né, os, os números aí mais recentes da, da grande indústria de etanol do Brasil, o etanol híbrido deixa muito menos pegada de carbono do que um carro elétrico 100%. Né? Então acho que tem um aprendizado... Mas eu acho que a, a legal, o, o bacana é estar tá tudo à disposição para a gente construir junto. Acho que esse a gente está no momento certo. Ó, oh, Tem muita coisa no agro brasileiro que me deixa empolgado. Fintech, biológico e tal. E carbono eu acho que é uma das que me deixando mais empolgados. Eu, eu concordo com o Renatão que não está pronto, mas eu acho que os fundos de venture capital, as maiores porradas são quando a gente entra antes de um negócio explodir. E quando a gente olha os drivers para o mercado de carbono, em termos do que está acontecendo lá fora, do potencial brasileiro de ser para o mercado de carbono, o que a Arábia Saudita é no mercado de petróleo. Né? A gente tem uma base potencial enorme. É e pouca dúvida que isso vai acontecer, inclusive casando com a agenda do governo que ganhou agora. Né? A gente vê que uma das coisas que tem sido muito declarada pela ministra Mariano Silva é a formalização e regulação do mercado de carbono, que hoje está numa zona cinzenta, tem o um mercado voluntário, e eu vou falar que até uns dois anos atrás não entrava na nossa tese de investimentos. Fizemos o primeiro investimento numa plataforma de crédito de carbono esse ano, ano passado. Então, eu, eu, assim, é uma das teses que eu acho que vai fazer muita gente ganhar muito dinheiro nos próximos nós próximos anos ter uma criação de valor explosiva, e o momento agora, pela zona cinzenta regulatória, pela falta de conhecimento, é o momento de se posicionar. É, eu, a gente é super comprado na Barne, né, Na em soluções climáticas, é a tese central nossa. Talvez eu seja um pouco mais cético das, das, das soluções que a gente tem hoje. Né? Hoje, como é que você remove carbono? com o NBS, né, os Nature Based Solutions, basicamente plantar árvore e algumas outras variações disso. E aí pensando já mais na frente, aí acho que os outros países estão mais avançados nisso. Você tem de fato Carbon Removal Technologies, né, que são altamente caras, não fecha a conta de jeito nenhum, mas elas são comprovadamente eficientes. Consegue provar existem tecnologias que retira carbono do ar e coloca no solo, vira pedra, né? Isso dá para medir. Os nature-based solutions, eu acho que eles abrem ainda para muita discussão. Né? E eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil vai ser o grande... Pro... não sei se produtor ou promotor do carbono. Não tem como ser diferente. Principalmente se for de nature-based solutions. A gente tem a maior floresta tropical do mundo. Né? O que ainda não me convence, a gente ainda não se convenceu na Barn, é qual o sistema de avaliar e validar. Né? E depois de tradar. Porque hoje, grande parte dessa validação está centrada em dois, três players. Né? Assim, quem vai validar o crédito de carbono na agricultura? Ainda se discute metodologia para isso e tudo mais, mas vai chegar em dois, três nomes que são os validadores. A gente, a gente vê isso né, ao longo da história em outros mercados, né, podemos até ver o que está acontecendo com americanas, quando você tem uma pessoa validando, duas pessoas validando, isso fica muito centralizado, difícil de medir, e a gente ainda está num, numa etapa muito consultiva, né, das pessoas irem a campo, verem, medirem e tudo mais. Eu acho que Nature Based Solutions, que é o, o, é o que a gente tem de mais próximo hoje, passará a funcionar em escala e com menos questionamento, a hora que tiver em tecnologia embarcada para fazer isso. A hora que você não tenha que ter uma pessoa, no final das contas, dando um ok num relatório, dizendo não não de fato tem... A... Tem tecnologia hoje que mede massa de árvore, dia após dia. Né? Quanto a árvore engordou, quanto ela gerou de carbono. Ela engordou em um ano tanto, ela gerou tanto de carbono. Não tem ainda um projeto em escala para fazer isso, porque é caro. Mas eu acho difícil de se pensar que se o carbono for de fato uma coisa importante no futuro daqui 30, 40 anos, ele deveria ser quase como um imposto, né? ou quase como uma tarifa. Eu não consigo acreditar que vai ter empresas de consultoria validando isso. Tem que ser uma coisa automática, né? com, com, é, flawless, né? assim, com uma metodologia automática, que você consiga, da própria floresta, extrair as informações e automaticamente dar esse tipo de informação. Não estamos lá ainda, entendo que é um caminho para chegar lá, é difícil dizer o timing, né? A gente... Que bom que não estamos, é a oportunidade para a gente. <risos> Exatamente, é difícil, a gente como venture capitalist, é o que o Chico falou, acho que é o mais difícil é acertar o timing. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil é o grande mercado de carbono, deveria ser o grande é, promotor e estar tá liderando esse tipo de discussão. Para mim só não está claro ainda qual que é a melhor solução, pensando na escalabilidade desse negócio. Excelentes pontos, muito boa a discussão. Essa caberia um painel inteiro, aí. quem sabe ano que vem a gente faz um só de, de carbono na agricultura. Né? É, bom, a gente tem mais alguns minutos, eu queria é, convidá-los para, né, talvez amarrando um pouco o que a gente conseguiu discutir aqui, né, e falar do que vocês têm hoje no portfólio, associado a, a um pouco desses temas, mas notadamente em agro barra tecnologia, né? É, ajuda, quero que vocês vendam um pouco o peixe de vocês, todo mundo que está assistindo a gente em casa é, já deve ter dado um, uma procurada aí no, no, nas três histórias um pouquinho, mas eu acho que, que é até uma forma também de linkar o que vocês fazem na prática com um pouco dessas discussões que a gente está tendo aqui, Vou começar com o Chico agora, então só para inverter um pouquinho. Deixa obrigado. Então, a gente falou um pouquinho das fintechs, né? Pegando outras duas verticais que a gente tem apostado bastante. Primeiro, o agro é talvez a última grande cadeia do planeta a ser desintermediada por tecnologias digitais. Então, marketplaces e e-commerce, né? Que estão trazendo aí tecnologias digitais para distribuição, para assistência técnica, para logística, tem sido uma área que a gente tem investido muito. E segundo, o Brasil está construindo hoje uma indústria de insumos biológicos, igual a gente não viu em nenhum lugar do mundo, tá? Produtos que são nature-based solutions, que substituem ou complementam os agroquímicos, os fertilizantes, garantindo produtividade, forma sustentável, rentabilidade alta, indústrias locais, fazendo bioprospecção, scale-up de produção, distribuição, e essa tem sido, com certeza, se não a primeira, a segunda área que a gente mais tem investido. E a gente acredita que as grandes indústrias químicas do mundo vão começar com comprar esse tipo de ativo aqui no Brasil, tanto de distribuição digital, quanto de insumo biológico na transição delas. Então, eu diria que essas duas teses aqui são as mais é, representativas, junto com as fintechs do agro. É, eu acho que é, concordo com o Chico, eu acho que vai ter essa, essa fronteira, ela, ela fica muito próxima com o que a gente estava falando antes, as coisas vão se misturar muito com, com, com o clima, então é quase que o agro já é grande, a agenda climática é maior ainda, é... A gente está posicionado em coisas fora da porteira, dentro da porteira. A gente gosta muito da cadeia da proteína, leite, confinamento, avicultura, onde o Brasil tem um, um destaque. O que, dentro disso, e para outras cadeias também do algodão, a gente gosta muito do tema de rastreabilidade. Né? Isso é um, é um valor e que o Brasil, para muitas dessas cadeias, tem já informação disponível. E isso pode ou não você romper uma barreira para o mercado europeu, para o mercado chinês, você ter ou não informação sobre toda a, o supply chain, sobre toda a cadeia de suprimento, desde a, da soja, que virou ração, que alimentou um frango, enfim, como é que isso se, se desdobra. Eu acho que o Brasil é, pode ser um grande, um grande cofre desse tipo de informação para diversas cadeias. E no, for, no fora da porteira, eu acho que, com certeza, o, o mercado financeiro como um todo, é, o Zaclis falou, é completamente discrepante o que a gente vê hoje no, no Ibovespa, Uh, em relação ao tamanho da representatividade econômica do agro. Né? Eu tenho certeza absoluta que o agro vai cada vez estar mais presente dentro da bolsa e empresas de base tecnológica nos seus mais diferentes setores. Sou muito fã do que o, agro, o seguro no agro poderia fazer. Eu acho que isso é um divisor de águas. Né? Não dá para a gente ter menos da metade de seguro do que a China tem, ou menos, quase de que 10%, uns 15% do que os Estados Unidos tem. Eu acho que isso vai dar preço para o dinheiro de uma forma completamente diferente a partir de seguro, que pode ser um seguro de uma forma mais tradicional pode vir através do mercado de derivativos, por exemplo. Você tirar esse, essa, essa cegueira da frente do, do, do dinheiro para especificar de forma correta o, o produtor. Bom, sem, sem querer reinventar a roda e pegando o gancho aqui dos experts, é, de fato o que o Chico falou né de, de seguro e financiamento isso é, uma, isso é a base né para qualquer indústria, então a gente também a gente inclusive é sócio em empresas que a gente investiu junto acho que isso é fundamental para que as outras coisas funcionem, né, ter capital e ter seguro então a gente investiu é, Agroland junto com o Chico, a gente fez a parte de seguros em que a gente está olhando para próximos mecanismos financeiros né tokenização de grãos, né que a gente fez investimento na AgroToken Pois, pegando um pouco do gancho do que o Renato falou, que eu concordo plenamente, essa questão de transparência e rastrabilidade já é uma realidade. Né? Você já tem produtores hoje que se conseguem comprovar que o grão veio da forma correta, do lugar correto, já tem prêmio de 3% a 5% no preço da commodity, que para uma commodity é um, é um prêmio gigantesco. Né? Assim, uma, é, uma, é, uma, é uma coisa super importante. E aí, só para finalizar, talvez o que fecha a brincadeira é previsão climática. né Porque... Você conversa com o produtor, você vê pesquisa, que, o que, que te faz perder o sono, o que, que estraga a tua safra? 74% das respostas têm a ver com o clima. Então, ou seja, pode resolver um monte de coisa, no final do dia é marginal, se você for comparar com o clima. Então, eu acho que tem tecnologias que estão nascendo de previsão climática com, com decisão a ser tomada, por exemplo, colhe hoje e não daqui a dois dias, porque você vai colher 5% a mais. Quem consegue dar esse tipo de informação para o produtor, é dá na, é na veia para o produtor. Né? Então, esse tipo de tecnologia está nascente, a gente tem acompanhado, a gente está tá, tá evoluindo com algumas companhias, e eu acho que isso vai ser um, um breakthrough importante. Quem conseguir coletar dado num micronível e transformar isso em, em, em coisas decisórias para o produtor, para que ele seja mais eficiente... Vai, vai, vai ter criado uma, uma grande empresa com uma grande solução, e a gente acredita muito nisso. O imponderável da mãe natureza. Né? Bom, pessoal, queria muitíssimo agradecer, acho que foi, foi riquíssima a discussão, Flávio, Renato, Chico, né, como todos chamam, e obrigado pela, pela presença, e espero, espero poder ter outras oportunidades aí dessa, desse bate-papo rico. É, então, agora a gente faz uma pausa né, na, na programação da, da, do Tech Room. A gente retorna às 16 horas para falar de gestão das techs em tempos de crise. E fiquem atentos aos horários. Muito obrigado a todos.